Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem legal, assim, é, eu tava assistindo uma live do Dr. Ítalo, vocês sabem, né, eu já comentei em vários vídeos que eu sigo o Dr. Ítalo, eu assisto as lives dele, porque, porque eu acho ele incrível, eu acho ele um, uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, e a gente tira cada ensinamento assim das lives dele, sabe, que, que são incríveis. Eu eu sou uma pessoa que eu, eu sou extremamente comunicativa né? Dá pra perceber que realmente eu sou muito comunicativa, mas eu sou uma pessoa bem reservada também. Pra eu vir aqui, gravar vídeo, falar sobre o que eu penso, né, o que eu acho, é difícil. Não é que é difícil, é que eu, eu acho que os vídeos de opiniões, eles são maravilhosos. Só que nem todo mundo tá preparado né? pra... Eu tô fazendo um esforço danado aqui pra vir aqui falar com vocês, né, sobre isso. Porque normalmente eu tô aqui conversando sobre empreendedorismo, né, passando a minha experiência. E, e eu tô aprendendo muito com essas lives. E outro dia ele falou sobre, numa live que eu assisti, que eu achei, assim, maravilhosa. Porque o, o doutor Ítalo, o trabalho dele, o que que é? É fazer com que as pessoas amadureçam, né, fazer com que nós, enquanto enquanto ser humano a gente vire uma pessoa melhor e ele sempre fala que para isso você precisa é, é, da esmola né que é você se preocupar com o próximo você ajudar o próximo você amar o próximo né não encher o saco de ninguém e tem mais uma frase lá que ele fala que agora eu não me recordo só que daí nessa live que eu tava escutando ele tava falando sobre deus e para você que não acredita em deus não tem problema não, não fecha o vídeo tá porque vai a pena porque você pode não acreditar mas você tem a bondade dentro de você então esse vídeo também vai ser um pouco esclarecedor e aí ele comentou assim que o, o importante é você é você fazer o bem como se você fosse um instrumento né um instrumento de uma força maior para quem acredita em Deus um instrumento de Deus como se se Deus tivesse te usando para isso para quem não acredita um instrumento do universo da natureza não sei no que que você acredita mas quando você faz o bem as pessoas elas tendem a, a te entender mais a te respeitar né a querer estar perto de você e ele falou uma frase assim que que para mim foi maravilhosa sabe porque quando você quando você se propõe a fazer algo em prol de outra pessoa você tá se doando né não Interessa o contexto ali. Você tá se doando, você tá doando o seu tempo, você tá doando a sua experiência. Nossa, eu tô achando que tá fazendo eco aqui, mas tudo bem. Você tá se doando. E aí ele falou que foi muito legal assim. Ele falou assim: Olha, eu prefiro perder um olho, né? Tipo, na doação, em todo esse trabalho que eu tô fazendo e ir pro céu do que ficar com os dois olhos e não ir pro céu. E o que que ele quis dizer com isso, no meu entender, tá? Pode ser que eu esteja errada, mas eu entendi, assim, que a doação, ela nem sempre é boa, né? No sentido de ser cansativa. Porque a maioria das pessoas que passam uma vida ajudando outras, né? Se doando, elas cansam também. Elas têm calos nas mãos, elas têm calos nos pés, né? Elas... Porque elas estão ajudando, porque elas estão fazendo, trabalhando em prol do outro. O que eu entendi Entendi, né? De você, é melhor você ir para o céu com o olho furado do que não ir, né? Ou sei lá, ir para o inferno com os dois olhos intactos. Eu entendi isso, sabe? Que é, que é muito melhor você se doar, você ter uma preocupação com o próximo, independente de, de como seja a sua doação, sabe? É, aqui, por exemplo, eu sinto que eu tô me doando para vocês, porque esse tempo todo que eu venho é, trazendo conteúdo. É gratuito, nunca foi cobrado, né? Um dia talvez pode ser que seja Um dia talvez pode ser que eu venda algum produto Que eu venda a minha, a minha consultoria, sabe? Mas por enquanto não Por enquanto quando vocês me chamam pedindo ajuda Eu dou dicas, né? Eu explico, eu sento... Sento não, né? Uma maneira de dizer... Mas eu sento, eu converso. É claro que quando é algo mais complexo, a pessoa me manda um, uma mensagem querendo assim, Josi, eu quero montar um negócio, me ajude. Não sei nem, né? Não sei nem por onde começar. Isso é, é, é complexo, eu, não, não, eu, eu preciso entender, eu preciso sentar com a pessoa, eu preciso entender o que, que ela quer, que tipo de negócio, é, o que, que ela já tem de experiência, e isso é uma consultoria, né? Eu vou perder tempo ali com essa pessoa, aí sim, eu mando a minha consultoria e ela é paga, mas na maioria dos casos, não, eu ajudo, eu me dou, então eu, eu entendo que esse trabalho que eu faço aqui também é de doação, e aí eu queria vir conversar com vocês um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante, assim, o ponto de vista de um intelectual profissional na área médica, porque ele é médico-psiquiatra, ele é um intelectual, ele é um filósofo, né? Ele não se intitula, mas eu digo que ele é porque ele é... Ele é um estudioso, ele é um estudioso da humanidade, é, ele é um cara que pode falar sobre as coisas que ele fala, porque ele domina, ele domina a linguagem. E isso eu acho, eu acho muito legal. E aí, cada vez que eu assisto uma live dele, eu tenho vontade de vir aqui conversar com vocês. Porque realmente faz a diferença E pode ajudar né? Pode ajudar a gente Ser pessoas melhores Até teve uma live que, que a mulher perguntou Assim pra ele Doutor, por que que as nossas Crianças brasileiras Elas são completamente diferentes Das crianças americanas Ou de outros países mais desenvolvidos E aí ele tava explicando Eu não vou saber explicar sobre isso Porque é bem complexo assim, mas pelo que eu entendi uh, Um grosso, assim falando, falando bem grosso sobre o negócio Geralmente uh, uh, A gente, né Enquanto pais ou enquanto mães Quando a gente vai falar Alguma coisa para os nossos filhos Ou quando eles fazem algo Ao invés de você falar que aquilo não tá bom Que precisa ser refeito Que, que não é daquele jeito que faz Que tá feio, que tá mal acabado Que tá não sei o que, não, a gente fala Ai ah, que legal, tá bonitinho, tá tão legal então, é olha esse rabisco, então a gente, a gente estraga as crianças, foi isso que eu entendi, tá, e eu concordo, se esse foi o entendimento que eu tive, eu concordo, porque eu já passei por isso várias vezes, quantas vezes eu já vi criança fazendo coisa errada, e os pais dão uma risadinha, não brigam, não chamam atenção, não colocam o, o filho, não tô dizendo de castigo, mas não, não conversam com a criança, e precisa conversar, precisa explicar o que tá errado. E a maioria tem preguiça. A maioria dos pais tem preguiça de sentar e de conversar com seus próprios filhos. E aí tá a diferença, né? Quando você olha uma criança é, estrangeira de países bem desenvolvidos que são crianças prodígio, crianças que que alcançam o sucesso muito rápido das nossas crianças brasileiras que é um ou outro que consegue ter o sucesso, né? Que é um ou outro que consegue disponibilizar então, assim, gente, é, são assuntos de personalidade, né? Assuntos que, que podem mudar a tua perspectiva de vida. Então, eu aconselho você a conhecer o Doutor Ítalo, se você ainda não conhece. É Ítalo Marcilli Ele faz lives direto, assim, no Instagram, e ele bota tudo aqui no. No, no Youtube também pra gente poder acompanhar é bem interessante, porque sempre você vai aprender alguma coisa então era isso que eu queria falar com vocês hoje um pouquinho é, não esquece de se inscrever no canal de dar um like nesse vídeo e se você tem alguma dúvida se você quer que eu fale sobre algum assunto deixa aqui nos comentários e eu vou repetir tal tá, que eu venho falando em alguns outros vídeos eu não tô conseguindo mais gravar vídeo direto, porque o YouTube mudou completamente as regras, não tá não, não tô rentabilizando mais, não tô ganhando mais dinheiro aqui com a né? As, não tem visualizações embora tenha escrito, mas não tem visualização, e aí se não tem visualização fica difícil, né? e aí, como todo bom brasileiro precisa trabalhar, né? e é o que tá acontecendo comigo, e aí eu não consigo me dedicar mais integralmente como eu fazia alguns meses atrás por isso que eu ando meio sumida, tá? Mas não se preocupem que na medida do possível eu vou tentar trazer vídeo para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar, de repente, ir no Instagram, fazer mais lives para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, dar um like nele, deixa um comentário aqui pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!